Boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Fábio. Esse é o canal do Lado de Cá, onde eu sento pra contar pra vocês histórias sobre a minha vida nos Estados Unidos. Então, se você é novo aqui, sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Se você tá voltando, vamos entrar direto no assunto. Eu tô fazendo esse vídeo hoje para falar do vídeo que eu fiz ontem, porque um inscrito chamou a minha atenção, porque eu falei besteira. O título do vídeo de ontem foi Aprenda Inglês no Brasil Antes de Vir para os Estados Unidos. E depois, no decorrer do vídeo, o baguá aqui foi, falou que ele fez seis anos de inglês, eu fiz seis anos de inglês, e quando eu cheguei aqui, eu não conseguia me comunicar. Daí, o inscrito esperto, porque eu só tenho inscrito esperto, inscrito esperto ele, ele percebeu a minha contradição e me chamou a atenção. Então eu vim aqui fazer esse vídeo para você. Eu fiz inglês no Brasil seis anos, acho que dos 10 aos 16. E eu aprendi muito, muito. 15 anos atrás isso, tá? Não tô falando de escolas agora. Eu vou entrar no mérito de escolas agora, mas no final do vídeo. Mas há 15 anos atrás a gente aprendia muita gramática. Muita mesmo. E muita coisa sobre a história dos Estados Unidos. E quando... Eu, eu, eu, sem querer falar o nome da escola que eu estudei, mas a escola que eu estudei era uma das duas escolas que era bem apegada à gramática. Depois disso, foi logo no começo... No finalzinho ali, quando eu estava terminando o curso de inglês, foi quando começou a aparecer o Wizard e essas outras escolas de, de inglês de conversação. Então, eu não tive a oportunidade de fazer inglês de conversação. Mas essa escola que eu estudei, eu aprendi muita coisa sobre os Estados Unidos. Coisas que, às vezes, eu sei mais do que americanos aqui. Por exemplo, uh, fatos sobre Mount Rushmore, fatos sobre a, a Estátua da Liberdade, uh, Grand Canyon, uh, as capitais dos Estados Unidos, uh, várias coisas e eu aprendi no curso de inglês. Eu também aprendi muita gramática, como eu disse, e a gramática hoje me ajuda muito, tá? Quando eu cheguei aqui, a gramática não ajudava muito porque eu precisava conversar, né? Eu não ia ficar escrevendo no papel para uma pessoa, entregar, ele lê, ele escreve a resposta, eu leio. Não era assim que americano nenhum ia ter paciência para se comunicar comigo. Mas eu acho que ajudou bastante, porque tem várias regrinhas gramaticais aí para eu, eu saber quando usar uma palavra, quando usar a outra, quando uh, pronunciar de uma certa maneira ao invés de pronunciar de uma outra maneira. Por exemplo, uh, uma regra que eu aprendi há 15 anos atrás, não, mais que 15, 20 anos atrás, eu lembro até hoje, é a regra I before E except after C. Então, quando você está falando uma palavra, você está lendo uma palavra que tem o som de I, tem a letra E e a letra I, tá? Mas tem o som de I, o I vai sempre vir antes do E se ele não for depois do C. É complicado, mas em inglês rima. I before e except after C. Então, vamos supor, se eu for escrever a palavra Receipt. Receipt é R, E, C, daí confunde. As pessoas americanas confundem muito se vem o I e depois o E ou o E depois o I. E depois vem o T. Então, essa regra, eu, minha filha já sabe, a minha, a, minha, a minha ex não sabia, e eu que ensinei a ela. Então, essa regra é uma regra que eu aprendi na, na escola de inglês no Brasil. E eu, hoje, qualquer palavra que tenha o E e o I, eu sei quando é E, I ou I, E. Tá? E nesse caso de Receipt é R, E, C, E, I, P, T. Receipt. Uh, então, essa regra, espero que eu não tenha errado para me fazer mais, tem que fazer outro vídeo explicando por que, que eu errei. Mas é I before E, except after C. Tá? E, então, tem outras coisas que eu aprendi também, por exemplo, a uh, if clause. O americano erra muito isso, erra muito. E, e eu não erro, eu não erro, mas e, eu aprendi no Brasil essa regra. A uh, uh, if clause, vamos supor, se você estiver fazendo... Uh, existem algumas vezes que você, quando você está usando o if, em inglês, você usa if I were. Existem alguns, alguns casos, em vez de falar if I was, né? Daí você fala, mas sabe? todo mundo fala if I was. É, algumas pessoas têm licença musical para falar isso, né? Tipo o Justin Bieber, ele escreveu uma música que fala if I was your boyfriend. Mas está errado, é if I were your boyfriend. Quando você está tá usando o if, no, no sentido de que se você tivesse uma coisa que você não tem, ou que se você fosse uma coisa que você não tem. Então você fala, if I were there, uh, se eu estivesse lá, uh, ao invés de falar, if I was there. Isso é, ma é, é mais uma coisa que eu aprendi no Brasil, não aprendi aqui. E eu ouço muito americano falar errado, e no começo eu tinha mania de corrigir, hoje eu não corrijo mais. Mas existem outras coisas, por exemplo, uh, muita gente usa... Aqui, americano usa muito, uh, than me, vamos supor, você, eles falam, um, um, he writes better than me. Um, e, às vezes, você não pode usar o me no final, porque é como se no Brasil esse lance de verbo intransigente, incongruente, esse, esse lance do Brasil, aqui, intransitivo, né? não é intransigente não, no, no, aqui também tem isso. Então, vamos supor, nesse caso seria, if, uh, he writes better than I. Porque dá-se a ideia que essa última palavrinha que você está usando, se você continuasse a frase, ia ter uma ação ali. Na verdade, a frase inteira seria He writes better than I write. Então, é aquele negócio que no Brasil a gente tem aquela regrinha Me não faz nada, quem faz sou eu. E no, no, no inglês é a mesma coisa. Então, falar que o inglês do Brasil, é o que ensina no Brasil, é um inglês ruim, que eu não tô aqui pra dar aula de inglês, tá? Falar que o inglês que ensina no Brasil é um inglês ruim, é... eu acho que não é válido. O inglês que eu aprendi no Brasil, a qualidade da gramática do inglês que eu aprendi no Brasil é ótima. Uh, e eu acho que a conversação não era, a conversação era pobre. Eu cheguei aqui e demorou seis meses para começar a conversar. Demorou seis meses para eu treinar o meu ouvido pra conseguir ouvir as, as palavras. Porque pra mim, americano abria a boca e tudo junto. Demorou seis meses para eu começar a entender onde que as palavras terminavam e começava a outra. E foi aí que eu comecei a me comunicar. Então, o... E daí você fala, mas Fábio, se eu fizer só conversação, tá, eu vou tentar terminar esse, esse vídeo rápido para não ficar alugando o seu tempo. Mas você fala, Fábio, se eu fizesse só conversação, não ia ser o suficiente? Talvez, depende para que você quer aprender inglês. Uh, sabe, tem gente que chega aqui, eu conheço gente que fala inglês perfeito, perfeito, fala inglês de Nova York, e... só que não sabe escrever nada. Eu conheço um americano que, que escreve que é uma merda. Então, eu acho que depende muito do que você... Quais são os seus planos de vida. Se você quiser aprender é, a falar inglês, mas não necessariamente escrever em inglês, tecnicamente você vai ser um analfabeto, porque no Brasil quem fala e não sabe escrever é um analfabeto. Se você fala inglês e não sabe escrever, você é um analfabeto, bilíngue ou monolíngua, depende, se você souber escrever em português, souber escrever em inglês, mas é, entendeu, né? Um analfabeto internacional. Então, se é isso que você quer, daí você aprende a falar, a falar inglês, não precisa aprender a escrever. Agora, no meu caso, por exemplo, o meu dia a dia é mandando e-mail para executivo, é mandando e-mail para pessoas importantes, é fazendo relatórios, é lendo relatórios, é fazendo apresentação para várias pessoas, então, eu, eu preciso escrever, escrever de uma maneira diferente. Eu preciso ter esse conhecimento de gramática. Então, sabe, o que você faz hoje, ele vai moldar você no futuro. Então, eu acho que é importante você saber o que você quer. Agora, deixa eu entrar no mérito das escolas de agora, porque esse vídeo vai acabar ficando muito longo, e eu até faço. Me deixa nos comentários aqui, se você quer ver um vídeo Deu falando. Deu falando. De eu falando. Nossa, saiu errado, mas tudo bem. Deu falando uh, sobre uh, o meu dia a dia, como eu uso inglês e tudo mais. Deixa aqui no comentário o que você quer ver, se tem alguma coisa nesse vídeo que eu não expliquei direito e você quer que eu faça outro vídeo falando sobre isso, eu faço. Vamos falar das escolas do... de inglês do Brasil de hoje. Eu, quando eu voltei para o Brasil a primeira vez, acho que fazem uns 10 anos, a. Uh, eu visitei a escola de inglês que eu estudei, e, e eu já comecei a ver algumas, algumas diferenças. E, no ano passado, dois anos atrás, eu fui para o Brasil de novo, um ano e meio atrás, e eu visitei a escola de novo, e eu já notei uma diferença grande, muito grande. Primeiro que eu vejo no Facebook é a escola que eu estudei e outras escolas do Brasil, que viraram parece McDonald's, tem tudo esquina, né? E outras escolas no Brasil, principalmente na cidade que eu, que eu, que eu morava, é, colocando post em Facebook errado. E daí o baguá aqui, de vez em quando, vai lá no Facebook e corrige, né? Daí eles me bloqueiam, ou deletam meu comentário. Mas, mas eu não corrijo assim, vamos supor, uh, um, um, um exemplo. Aconteceu esses tempos atrás, uh, foi aniversário de uma pessoa e, e, e um professor da escola escreveu congratulations. Primeiro que se é aniversário de uma pessoa, você, com D, ele escreveu com D. Se é aniversário de uma pessoa, geralmente você não fala congratulations, você fala happy birthday. Mas isso daí muita gente sabe. Agora, congratulations é um erro comum que muito americano faz aqui, que escreve congratulations com D. E o congratulations é com T. Então, o que, que eu fiz? Eu comentei embaixo: congratulations com T maiúsculo. Daí o cara foi lá e apagou meu comentário e deletou o post também. Então, vamos lá. Uh, as escolas, elas estão mudando o estilo de ensino. Porque o brasileiro, como o americano, está uh, ficando muito imediatista. Eles querem tudo ali na hora. Eles querem aprender a conversar em uma semana. Eles querem sair falando inglês perfeito em um curso de intensivo de um ano. Isso não vai acontecer, mas o, a, o papel da escola é, pelo menos, dar a impressão que isso pode acontecer. Então, o que, que eles fizeram? Eles mastigaram muita coisa, eles cortaram uh, tempo no material. Tudo que eu aprendi, que eu falei pra vocês, aprendi história dos Estados Unidos, eu aprendi cantar música, que até hoje eu lembro a letra, aprendi gramática, eles cortaram esse trabalho extra que a gente tinha. E o que, que eles fizeram? Eles socaram conversação ali, socaram conversação. Então, a pessoa aprende muito uh, frases prontas, muito regrinhas prontas, muito isso, muito aquilo, e acaba esquecendo a base, né, do de, de tudo. Então, eu vi o material de algumas escolas de inglês do Brasil a última vez que eu fui, porque eu tenho pessoas da minha família que estão tá fazendo inglês e eles me, me mostram de vez em quando, e e eu achei que tá deixando a desejar, ele não é tão bom quanto era antes, uh, os cursos são muito mais rápidos, então, por exemplo, eu fiz o 6 anos de inglês, e, e, e o curso era de seis anos, depois você podia continuar, e, e mesmo assim, eu ainda tinha um, um, uma conversação ruim, e essa, quer dizer, no Brasil eu achava que tinha uma conversação boa, eu falava, mas chegou aqui e não tinha. Uh, esses cursos, por exemplo, eles são cursos que prometem, que são cursos de 3 anos, cursos de dois anos e meio, curso intensivo. Tem curso que é um curso voltado para negócio, para você aprender palavras de negócio. Uh, curso voltado para esporte. Então, eles meio que... como que fala? Eles... em inglês chama... Eles deram a qualidade de McDonald's, porque aqui a gente fala que tudo que, é, que vem pronto, vem empacotadinho, pronto... Só, só colocar no micro-ondas e, e, e aquecer no micro-ondas é, é coisa de McDonald's. Então a gente fala que é o, o McDojo, o McSchool, então uh, eles acabaram virando as McEscolas do Brasil, né? Um, que são essas escolas que entrega tudo prontinho, tudo rapidinho, pega o dinheiro do aluno, passa ali e vai e continua. Existem algumas escolas que ainda são boas no Brasil? Eu acredito que sim. Porque é impossível que, que aqueles professores de antigamente que ainda dão aula, estejam... Não existam mais, né? Isso é impossível. Mas eu vejo muita gente da, da minha época, que eram professores na escola que eu estudava, que eles dão aula particular hoje. Mas essas escolas, o currículo dessas escolas ficou muito, muito, muito streamlined, muito... Corrido, muito corrido, muito, vai, vem aqui, faz ali, vai lá, faz aqui, três anos, me dá seu dinheiro, pega seu certificado, vai se virar nos Estados Unidos. Um, então é isso. Uh, eu acho que eu acabei fazendo um vídeo longo, não queria ter feito um vídeo longo, me desculpe pelo seu tempo. Um, é, espero que eu não tenha ofendido ninguém, e se eu ofendi, paciência, eu não posso mudar quem eu sou para agradar ninguém. Mas, um, se você gostou desse vídeo, deixe seus comentários aqui embaixo, se você não gostou, deixa seus comentários, se eu falei alguma besteira, <coughs> deixa nos comentários aqui embaixo também, que eu faço um vídeo falando sobre isso. Esse é um papo entre eu e você, entre você e eu. Então, eu acho que é válido quando você comenta no meu vídeo, porque daí eu respondo quase todos os comentários, no, nos comentários mesmo, e se for um comentário igual desse rapaz aí, que eu esqueci o nome dele, é alguma coisa brandão... Desse rapaz que deixou comentário no vídeo passado. Se for um assunto legal, eu venho aqui e faço um vídeo pra gente. Beleza? Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Não sei quando vai ser o próximo vídeo. Tchau.